Imagine que hoje é o dia da prova, você entra na sala, a professora séria, e ao se aproximar da sua carteira, você percebe que tem uma folha virada para baixo em cima dela, é a prova que a professora já distribuiu. Você senta e espera, a professora dar o sinal para iniciar, ela olha para a sala e diz, 3, 2, 1, um, podem começar. Durante a leitura das questões, a sua emoção é positiva. Tudo indica que as perguntas são exatamente sobre os assuntos que você estudou. Depois da leitura, você começa o seu funil de resolução com as perguntas mais difíceis. Primeiro, silêncio. O silêncio não, não é o silêncio da sala, é mais um silêncio mental. Você acha isso estranho e... Decide reler a questão novamente, apesar da perca daquele tempo precioso. A situação volta a acontecer, nada vem à sua cabeça. Você começa a ficar um pouco ansioso, você começa a ficar um pouco desconfortável. E sente que talvez você tenha que pular para a próxima questão. Tá tudo certo, é só deixar ela para depois, que depois, ao voltar, eu vou tá mais disposto a fazer essa questão e a resposta vai aparecer as coisas começam a piorar quando você percebe que tá pulando muitas questões a mais difícil você não conseguiu responder a segunda mais difícil a terceira mais difícil você decidir para uma mais fácil e fica feliz porque consegue responder mas a voltando para as mais difíceis é fica Claro que tem algo muito errado com aquela prova. Será que você teve um branco? Nesse vídeo eu vou te ensinar a como criar flashcards memoráveis para vencer o esquecimento e manter fresco na sua cabeça o conteúdo que você estuda até o dia da prova. Se esse assunto te interessa, fica comigo aqui. Fala, estudante! tudo bom aqui é o Adriano professor da Autodidatas Academy o tópico do vídeo de hoje é memorização através dos flashcards daqui a pouco eu vou emendar a história com o conteúdo que eu vou te explicar aqui mas antes da gente começar e aprofundar nesse tema baixe aí no seu celular ou no seu computador meu livro digital gratuito onde eu vou te ensinar 11 estratégias avançadas de estudos para que você consiga aplicar hoje amanhã depois essa semana inteira aí uma técnica por dia nos seus estudos tenho certeza que vai te ajudar demais maravilha link aqui na descrição o grande problema do personagem da nossa história é que ele conseguiu responder as questões fáceis e não conseguiu responder as questões difíceis. Ele atribuiu, ou pelo menos questionou, que ah, o branco estava ali presente na situação e ele tinha que dar uma relaxada. O que aconteceu no final é que ele percebeu que ele não conseguia responder. Isso é um grande problema. Olha só. O branco ele se faz presente quando aquela informação é você tem ela disponível na sua cabeça ela tá ali o problema é que você não consegue recordar não consegue recuperar grava essa palavra que ela é importante Ok você não consegue recuperar então o que que acontece as causas desse problema muitas vezes são causas internas emocionais então por exemplo se você de fato tiver um branco o que é muito recomendado por psicólogos e pedagogos é que o aluno Deixe a prova ali virada, coloque o caderno na mesa e tenta se transportar mentalmente para uma outra situação onde ela não esteja ali. O ambiente de resolução de prova pode causar o branco. Por quê? Porque ele tá te causando ansiedade, tá te causando estresse e essas emoções são acordadas, são ativadas por alguns hormônios que são disparados ali por pistas que você obteve. Talvez as crianças começaram a te olhar, talvez as pessoas começaram a te olhar. Talvez o jeito que a professora falou com você, tá entendendo? Todas essas coisas servem alguns ou ativam alguns gatilhos que valem a pena você perceber. Então, respiração encaixa, eu te expliquei isso na minha aula Pomodori comigo. Volta aí no canal para você ver. Respiração encaixa, é sair do ambiente, se transportar mentalmente do ambiente vão te ajudar com o branco, beleza? No caso, resumo geral, é se acalmar, se acalmar e ficar de boa ali. Fazer na prova agora a gente vai entrar no tópico do vídeo central que é você não tá se lembrando porque as informações não estão lá pô como assim Adriano a informação não tá aí eu estudei eu sentei a bunda na cadeira e fiz hoje ontem e antes de ontem eu estudei eu fiz ali eu me esforcei como assim que você tá falando que a informação não tá aqui na minha cabeça é simples Olha só o que você precisa entender é que e estudar um conteúdo não quer dizer, infelizmente, que essa informação vai estar disponível para você no futuro. Olha só que triste. Você pode sentar aqui, ler o livro, assistir a videoaula ou ir para a sala de aula, entender o conteúdo, mas no dia da prova não se lembrar. Isso é um fato. Olha só, as informações que não são tratadas como informações importantes ou relevantes para a sua sobrevivência, elas vão ser eliminadas, elas vão ser. É, é, elas vão ser comidas ali pelo tempo entende então é importante demais estudante que você perceba isso que a sua memória das informações que você estuda é, a, às vezes até ficam ali algumas informações mas na maior parte das vezes essa informação será esquecida e que você pode me perguntar é o que que eu tenho que fazer o que eu faço a partir do momento que eu entendo que as informações vão sumir ali da minha cabeça olha você precisa utilizar técnicas de revisão não tem outra saída técnicas de revisões vão te ajudar demais no seu processo de manutenção da memória tá aí uma outra super palavra para você anotar manutenção da memória é o único caminho do aprendizado eficiente ok ó manutenção da memória é o que é um tipo de atividade que você faz cotidianamente no seu dia a dia na sua semana para que aquelas informações que você andou estudando permaneçam onde que eu devo utilizar você pode me perguntar Poxa Adriano onde eu uso isso você usa isso se lê um livro e quer se lembrar então aquilo que tem que ser lembrado vai você vai precisar fazer a manutenção quer se, quer se lembrar de uma palestra manutenção da memória eu sei é trabalho duplo às vezes triplo às vezes mais ainda mas é o que tem que acontecer estudante a você provavelmente sabe disso quantas séries você já viu e não se lembra de quase nada quantas palestras você viu no YouTube quantos vídeos aqui do canal você assistiu e não lembra de nada Ok não é porque você entendeu que você vai memorizar entenda isso porque só assim é abrir a porta para o aprendizado eficiente é triste não gostaria que fosse assim mas a gente não, não nós não somos computadores não vai acontecer Beleza? Então vamos resolver isso agora? Vamos lá. Olha só, você vai criar flashcards e eu vou te ensinar exatamente como criar eles agora. Primeiro, o que é um flashcard? É muito importante que você entenda um conceito, mesmo que seja um conceito em nível de complexidade bem simples, mas é importante que você entenda ó isso daqui olha só isso são flashcards beleza eu tenho mais de 2 mil flashcards físicos e eu tenho mais de 5 mil flashcards digitalizados Olha só é, não se assuste com esse volume de informação como eu disse para você tudo que você quer se lembrar precisa virar um flashcard precisa ser desculpa não é que precisa virar um flashcard porque flashcard é uma técnica de revisão Ok você pode usar outros o que eu vou te ensinar aqui é a técnica de revisão ó oh, o que que você vai precisar fazer você vai precisar pegar um papel um papel qualquer Olha só você é um papel com linha aqui tem vários papéis sem linha de a4 Ok eu vou ler alguns deles para você para que você saia daqui sabendo exatamente o que precisa acontecer Ó, primeiro que que é o flashcard é uma técnica de revisão cuja função principal é a manutenção da memória Beleza já te expliquei você entendeu você entendeu demais ó qual é o objetivo dos flashcards vencer a curva do esquecimento Adriano você já começou a falar de coisa que não tem nada a ver ó para você entender a curva do esquecimento eu vou relembrar aqui um experimento que eles fizeram com a palestra de uma hora é bem interessante porque olha só você vai para uma aula assiste essa aula tem 50 minutos 55 minutos e essa aula é mostrada para você de uma de uma certa forma para que você faça anotações e tenta realmente entender aquele conteúdo beleza então olha só depois de um dia três dias cinco dias e blá blá blá o professor volta para você você se lembra de alguma coisa coisa que, que você se lembra? Tá entendendo? E aí eles foram rastreando a porcentagem de coisas que os alunos se lembravam ao longo do tempo, beleza? Então olha que interessante. O, a maioria dos alunos, se não ocorresse, se não acontecesse uma recuperação nas primeiras 24 horas, perdiam de 48 a 70% das informações. Olha só, perdiam a informação depois de uma noite de sono, desaparecia. E, e é interessante porque porque você pode dizer, ó. Oh, como assim? Desapareceu? Não é que desaparecia, é que a capacidade que você vai ter de se lembrar de alguma coisa vai ficando cada vez mais Então, isso é a curva do esquecimento. Você precisa lidar com uma curva, né, descendente que indica para você que a cada novo dia que passa, as informações que você se esforçou para aprender será esquecida. Olha que triste, mas olha que poder que você ganha, acabou de ganhar. Você acabou de entender algo que a maioria dos estudantes não sabem. Você acabou de obter uma informação que o seu colega, a sua colega, seus professores, a maioria dos professores não sabem disso. Ok e isso é amplamente pesquisado. tem mais de nossa mais de 100 anos mais de 200 anos de pesquisa sobre isso então é bastante importante que você aplique essa ideia da curva do esquecimento e consiga vencer ela finalmente com os flashcards ah, e como como que eu vou vencer é, é, o, o flash como que eu vou vencer então com os flashcards a curva do esquecimento pega um papel na caneta que você vai aprender a fazer isso. Ó. você vai revisar basicamente é isso você vai pegar um papelzinho e você vai ler você vai ler o um papelzinho super simples mas o que você não pode deixar de fazer é o seguinte ó você vai pegar as suas anotações que você fez na sua aula eu vou dividir em passos para ficar mais fácil ó. primeiro passo para criação de flashcards magnéticos do maior para o menor como assim olha só eu, tô em, eu tenho várias folhas aqui correto mas o que acontece é que essas folhas têm um padrão. Eu fui dividindo as folhas, olha só, tem dois lados assim. Eu dividi a folha e depois eu cortei com a tesoura ou com a régua. Você que tá começando, nunca fiz um flashcard na vida. Você que tá começando, você precisa começar com flashcards grande. Pega uma folha, divida no meio. Que faça só isso, divida no meio e comece o seu projeto, porque assim os flashcards vão aumentando e quanto mais experiência você tiver na criação de flashcards, melhor você vai ficar. Beleza? Então olha só: é, você vai começar do maior para o menor, passo 1. Um. Passo 2: você vai reler suas anotações. Pegou lá o papel, o seu caderno, o seu livro, vai reler aquilo lá e vai marcar, passo 3 marcar as informações que você julga que quer se lembrar. ó, ah, eu acho que essa informação aqui é importante. Tem todo o livro essa informação é importante, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também. fácil, né? Não, não, não tem muita dificuldade aí agora a próxima o próximo passo próximo a próxima etapa é você volta onde você marcou e pega aquilo lá e transforma numa pergunta é o passo número 4 transformar o conteúdo importante em uma pergunta Joãozinho foi na padaria Ah, eu quero lembrar disso quem foi na padaria Joãozinho é, aonde que o Joãozinho foi na padaria Entendeu? Transforma a sentença numa pergunta. Force o seu cérebro a é, recordar a informação. Quanto mais você recorda, maior é a probabilidade dessa informação ser recordada no futuro, OK? Então, é isso é importante. Agora, o passo 5 e aí vai ter mais um passo, que é o passo bônus. O passo 5 é que você vai colocar a resposta do outro lado. Aqui okay? é super básico, né, Ó, Vou ler para você. Qual é o quantificador particular negativo? Aí eu li, algum não, que isso aqui é lógica, é, argumenta... lógica matemática argumentativa. É... Entende? Você pegou a pergunta, qual é o quantificador particular negativo? Ou outra, quando o argumento será indutivo? Aí eu tenho que lembrar da resposta, Olho... olhei para outro lado, quando suas premissas não forem o apoio completo para retificar as conclusões entende então pergunta-resposta pergunta-resposta pergunta-resposta super fácil super simples agora o que não pode faltar o que não pode faltar estudante é o seguinte é que os flashcards eles não são úteis não são úteis por si só eu tenho um trambolho um deck gigantesco de flashcard não é sim, sinônimo de de aprendizado você vai precisar vencer com esses decks eu te falei a criação você vai precisar vencer a sua curva de esquecimento com eles e como que você vai fazer isso você vai olha só você vai pegar o seu flashcard e vai colocar uma pausa nele Você revisou ele aqui ok você viu ah, entendi tudo, beleza, revisei, entendi, lembrei da informação, sem olhar a resposta, olhei a resposta e confirmei, ó, o que eu tinha lembrado era realmente a resposta correta, beleza. Aí você coloca uma pausa. O que, que eu gosto de fazer? Simples, eu coloco uma data no flashcard e agendo, ok? Você pode colocar uma data e agendar. Ah não, Adriano, não gosto assim. O que, que você pode fazer? Você pode jogar todos os flashcards para serem revisados em uma vez por semana mas aí tem um jogo né que eu vou até te falar num outro vídeo o jogo é o seguinte você tem que fazer todos os flashcards em um dia da semana só e você tem que revisar em outro porque do contrário você criar flashcards todos os dias vai vai acabar com ah, os seus intervalos fixos beleza eu já tô entrando em muitos detalhes que eu não queria entrar então olha só estudante se você quiser aprender tudo sobre estudar com eficiência Adriano, como assim estudar coeficiência? Estudar coeficiência é o quê? É você saber se planejar, saber entender conteúdos difíceis, conteúdos fáceis, conseguir memorizar, se lembrar, recordar, recuperar sinônimos dessas informações e ainda saber alguns mnemônicos para que você consiga aplicar aí nos seus estudos. Todo o método, completaço definitivo de estudos, eu vou te explicar no método Aprender de Primeira. Coloquei um link na descrição para você ir ali ver um vídeo que eu gravei explicando em detalhes como o método funciona. Corre lá para assistir, eu te vejo na próxima aula. Eu quero muito que você se inscreva aqui no canal, mas mais ainda, que você comente que você vai aplicar o flashcard nos seus estudos. Escreva essa sentença aí, porque é um compromisso que você está fazendo, um compromisso social que você está fazendo assim, de eu coloquei meu nome ali, é, que eu vou fazer isso, e eu recomendo demais que você faça. Por esse vídeo é isso, eu vejo você no próximo vídeo.